Olá, amiga! Olá, amigo! Tempo de instabilidade. Muita variação nas condições do tempo. Frente fria está saindo para o Oceano Atlântico, livrando a cara aí em alguns momentos, dando sol, elevação da temperatura e clima abafado. Ontem foi um dia dos mais quentes em todo o estado de São Paulo. O capital chegou aos 34 graus. Desde um dia de janeiro, não atingia a temperatura igual. Muito calor, clima abafado. Vem o que à tarde? Chuvas e trovoadas isoladas. Isso vai acontecer na sexta no sábado e no domingo também. No dia da votação, prefira pela manhã, porque à tarde pode chover com trovoada temporais. Ventos fortes de vez em quando, muita variação no tempo e vem um ar frio danado por aí. Confirmando para segunda-feira e terça, um frio daqueles para agasalhos e cobertores reforçados. Fim de semana de clima abafado, chuvas e trovoadas isoladas. Tem períodos de sol, mas à tarde pode dar aquela chuva. Um grande abraço a todos. O